No vídeo de hoje falaremos do início da franquia Bomberman O desenvolvimento do seu jogo inicial Ou na verdade dos seus jogos iniciais E veremos isso já já nesse vídeo bombástico Que trocadilho ruim né Mas voltando a falar sério Uma das coisas que me deixa pensativo quando observo o histórico Dos mais de 60 jogos que o personagem Bomberman aparece Além claro dos animes e mangás baseados nesses games é que ao mesmo tempo em que ele tem uma grande popularidade, o personagem icônico, que tem dezenas de jogos em diversas plataformas. Bomberman não costuma ser percebido como uma franquia grandiosa, com uma base de fãs entusiasmados. Como acontece com Mario, Sonic, Zelda ou até mesmo Crash Bandicoot. Seria Bomberman a maior das pequenas franquias? Ou a menor das grandes franquias de jogos? São perguntas difíceis de responder, não é mesmo? Mas para começar a entender a franquia em si... Vamos olhar a criação do seu primeiro jogo. E aqui já começamos a ter algumas surpresas. O game inicial da franquia é o Bomberman. Lançado em 1985 para o NES. Ou o Nintendinho para nós que somos íntimos. E embora esse jogo seja de fato o primeiro em que Bomberman ganha sua identidade. A mecânica de colocar bombas entre blocos para abrir caminho e derrotar inimigos. Não começa ali. Mas alguns anos atrás Sério Bomberman não começa com Bomberman E você vai entender tudo isso no vídeo de hoje E vai ser agora Então Bora indiana jones indiana jones Tá certo isso tá então beleza indiana jones e a hudson soft o berço onde bomberman se desenvolveria a empresa responsável pela criação e desenvolvimento era bem modesta a hudson soft foi fundada oficialmente em 18 de maio de 1973 com o nome de CK Hudson E o negócio da empresa era o radioamadorismo Isso mesmo que você ouviu Nos seus primórdios, o que viria a ser a Hudson Soft comercializava radioamadores e suas peças, além de fotografias artísticas na verdade, os irmãos Yuji e Hiroshi Kudo planejavam abrir uma cafeteria olha só, mas como havia uma no mesmo prédio em que ficava a empresa optaram pelo negócio de radioamadorismo que viagem dois anos depois, e passando por alguns perrengues financeiros a empresa passou a trabalhar também com produtos relacionados a computadores o que era uma tendência das lojas voltadas ao radioamadorismo, pois ambos os tipos de equipamento tinham similaridades e frequentemente os mesmos fornecedores. Seguindo essa linha de diversificar o negócio, mantendo-se no ramo de hobbies eletrônicos, em 1978, a empresa começou a vender e desenvolver jogos de videogame. A princípio, adotaram uma estratégia de quantidade antes da qualidade. Chegaram a lançar, pasmem, 30 jogos diferentes no mesmo mês um por dia, nenhum deles se tornava memorável ou um sucesso de vendas, mas a soma do lucro das vendas, de todos os jogos juntos, mantinha a empresa viva, isso mudou no início dos anos 80, quando os donos da Hudson, observaram o que estava acontecendo com a Atari nos Estados Unidos, naquela época a Atari e seu console Atari 2600, era o maior símbolo de videogame, e também da segunda geração de consoles porém, o baixo controle de qualidade que a empresa tinha sobre os inúmeros títulos que eram lançados para a plataforma foi um dos maiores fatores que fizeram não só com que a Atari amargasse prejuízo como mancharam a imagem da ideia de console caseiro naquele país gerando o que ficou conhecido como crise dos consoles caseiros isso no início dos anos 80 ou o crash dos videogames se você quiser um nome mais famoso assim, mesmo sendo muito menor que a Atari, a Hudson buscou aprender com a experiência alheia e em 1983 mudou a sua estratégia de quantidade antes da qualidade agora a pequena soft house tentaria focar-se em poucos projetos, priorizando a sua qualidade, na tentativa de criar jogos marcantes para isso a Hudson a princípio se manteve focada em produzir games para computadores caseiros que não eram tão populares na época eram máquinas como o MSX o GX Spectrum entre tantos outros, além disso a empresa também se valeria de uma estratégia bastante antiga e largamente utilizada no mercado de games até hoje, se valer de universos e personagens famosos em outras mídias nessa época os filmes da franquia Indiana Jones faziam bastante sucesso porém a pequena Hudson não tinha condições de arcar com o licenciamento de uma franquia hollywoodiana tão famosa assim a solução encontrada foi recorrer a algo entre aspas similar lançaram um jogo em que um aventureiro com um chapéu saía em busca de tesouros assim como Indiana Jones porém seus adversários eram balões isso mesmo balões. E as suas armas eram bombas. O nome do jogo era Bakudan Otoko, que em japonês significa literalmente homem-bomba. Ou seja, uma tradução ocidental desse game se chamaria Bomberman. Ou eu tô enganado? Estamos diante do que pode ser visto como o primeiro Bomberman. Mas o Indiana Jones genérico, atirando bombas, não parece remeter aos jogos de Bomberman como conhecemos, não é mesmo? Será que de Bomberman esse jogo só tinha o um nome? Na verdade não. Alguns conceitos e mecânicas da franquia como conhecemos, estrearam justamente nesse game. A começar pelo cenário labiríntico, esse tipo de mecânica de fases não era novidade. Foi algo que Pac-Man... Inspirado por Red Head-On da SEGA. Tinha tornado muito popular. Porém em Bakudan Toko, Os labirintos eram feitos de blocos fixos. E blocos quebráveis. Que você podia detonar com a explosão das bombas. Que colocava pelo cenário. E explodiam com o alcance de cruz. Seguindo o padrão dos blocos. Além dos blocos. A explosão também eliminava inimigos. Mas o jogador tinha que tomar cuidado. Se ficasse parado. Ou acabasse sendo encurralado com a própria bomba o seu personagem também morreria. Sendo que uma bomba detonaria outras no alcance da sua explosão. Era a mecânica básica de Bomberman aparecendo pela primeira vez. Nesse jogo, a princípio teríamos cinco bombas com o alcance de dois blocos, sendo que você poderia colocá-las no espaço entre um bloco e outro, destruindo metade de um dos blocos, o que permitia, por exemplo, matar um inimigo do outro lado com uma explosão controlada, sem liberar o acesso dele à área onde você estava. Esse jogo, como inúmeros da época, não tinha um final específico. O objetivo era fazer tantos pontos quanto fosse possível. Aliás, é desse tipo de jogo que vem a expressão zerar. Em alguns deles, literalmente você jogava até fazer o máximo de pontos e zerar o score novamente. Mas a cada quatro fases, o game contava com uma espécie de fase bônus. Onde você não tinha controle da colocação das bombas e saía colocando automaticamente todas enquanto andava. Algo que seria visto novamente como power-up da caveira no Battle Royale de Bombermans posteriores. Mas muito antes desses jogos, Bakudan Otoko, embora não tenha chegado oficialmente na América Seria lançado também na Europa, com o título de Eric and the Floaters. E seu manual trazia uma historinha O personagem principal, Eric, era um arqueólogo Em busca de um tesouro oculto, cujo caminho era guardado pelos malignos Floaters, Os balões que enfrentamos no jogo Então o herói deveria abrir caminho, explodindo paredes de tijolos sólidos e se arriscando plantando bombas para destruir os Flotters até alcançar o seu objetivo. Estranho, né? Que o personagem de um jogo de Bomberman em algum momento da história tenha se chamado Eric. Mas é inegável que Bakudan Otoko, lançado em 1983. Era o primeiro jogo a trazer os elementos básicos que seguiram na franquia. Porém, entre ele e os jogos mais conhecidos da série, ainda haveria outro game. No ano seguinte, em 1984, a Hudson lançaria um segundo jogo, chamado 3D Bomberman. Cuja mecânica não era muito diferente de Bakudan Otoko. Exceto por uma mudança drástica de perspectiva. Agora... Trata-se de um jogo em primeira pessoa, imaginem só, um Bomberman em primeira pessoa naquela época. Até havia um mapa para guiar o jogador, mas ele era bem confuso e tinha pouquíssimas informações. Obrigando os jogadores a usarem bastante a sua memória para se localizar. Era literalmente um labirinto. Como era de se esperar, a experiência dos jogadores não foi das melhores. Assim, logo em seguida, a Hudson teria outro Bomberman que já estava em desenvolvimento. Mas dessa vez, voltaria à perspectiva tradicional. A grande diferença agora, era que algo havia impactado o mercado dos computadores caseiros. O Famicom chegava colocando os consoles... De volta como modo principal de se jogar videogame em casa Em breve, viajaria para a América Sob o nome de NES E recuperaria aquele mercado Encerrando a crise dos consoles domésticos Mas antes disso, ainda no Japão A Hudson desenvolveria algo que Esse sim, é lembrado pela maioria Como um dos primórdios de Bomberman E eu estou falando do... Primeiro, Bomberman do Famicom e sua maratona de programação. Em 1985, Bomberman chegaria a Nintendo e ao seu console que marcou a terceira geração. Como eu já disse, esse é o jogo que mais aparece na memória dos jogadores, como o primeiro Bomberman. Um dos primeiros motivos para isso, além da qualidade do game, é que o Famicom foi um console muito mais marcante que os vários computadores caseiros, onde Bakudan Otoko e 3D Bomberman, tinham sido lançados, existe ainda outra razão, embora Bakudan Otoko tenha trazido pela primeira vez os elementos do jogo, esse Bomberman do Famicom, trazia como novidade, algo extremamente icônico nessa franquia, o seu personagem com o design que conhecemos hoje, o Bomberman branco, mas espera lá isso aí, é que um Indiana Jones genérico chamado Eric chegou ao nosso Bomberman para responder essa pergunta temos que olhar para outro jogo da Hudson um game que nem faz parte da franquia Bomberman, eu estou falando de Load Runner, um jogo de plataforma lançado pela Hudson em 1983 também para vários computadores caseiros, o que nos interessa nesse jogo é que seu personagem principal era perseguido por inimigos robôs e com o sucesso do Famicom, a Hudson preparou um port para esse novo console. Aproveitando o potencial gráfico do 8-bit da Nintendo, eles refizeram todos os sprites do game, incluindo esses inimigos robôs. E olha só que legal que eles ficaram. E o modo como esses sprites acabaram se tornando Bomberman como conhecemos, é um dos fatos mais lendários do desenvolvimento de Bomberman para o Nintendinho. E digo lendário no sentido mais literal da palavra pois muita gente questiona até que ponto essa história é verdadeira. O que teria acontecido foi um evento promovido pela Hudson Soft, na forma de uma maratona de programação. Um dos participantes, o programador Shinichi Nakamoto, recentemente tinha explorado os vários jogos da Hudson, em busca de inspiração para a criação de um novo game. Nessa busca, ele redescobriu Bakudan Otoko, e decidiu que seu novo jogo seria uma espécie de porte desse game para a fama. Famicom. seria esse o projeto que ele desenvolveria nessa tal maratona de programação mas havia uma grande limitação o evento tinha duração de três dias ou seja Nakamoto tinha apenas 72 horas para programar o primeiro Bomberman a limitação do evento fez com que ele optasse pela reciclagem de recursos como economia de tempo e desenvolvimento ele tinha sido responsável pelo porte de Load Runner para Famicom assim baseado nessa estratégia ele reaproveitou os sprites dos robôs inimigos que tinha feito para o antigo jogo, transformando no personagem principal do game que fazia agora assim, entre aspas, nasceu o Bomberman branco que conhecemos e graças a Deus adeus Indiana Jones genérico. por essas mudanças de personagem já deu para perceber que o que Nakamoto queria fazer naquelas 72 horas, seria um pouco mais que um port, ele estava disposto a mudar muitas coisas em relação ao jogo original. Porém, alguns conceitos e elementos básicos se manteriam. Aqueles que já mencionei quando falei do Bakudan ou Toko. Seu personagem se moveria em quatro direções num cenário labiríntico, explodindo blocos e inimigos. Ao colocar bombas, cuja explosão se expandiria de acordo com o um labirinto formado pelos blocos fixos. A vulnerabilidade do personagem, as próprias bombas também se manteria teria. Contudo, havia as novidades que faziam do jogo algo além de um mero porte. Agora o personagem iniciaria apenas com uma bomba de alcance curto e não poderia mais colocar ela no modo de explodir apenas meio bloco, o que fez o jogo parecer mais difícil. Porém, essa aparente dificuldade seria bastante reduzida por um elemento que diferenciaria radicalmente esse jogo inicial e se tornaria uma constante na série: os power ups. Nakamoto teve a ideia de incluir power ups que iam gradualmente deixando o Bomberman mais poderoso, contudo, ao perder uma vida todos eles seriam também perdidos. Muitos desses power-ups começaram aqui, e se mantiveram ao longo de quase todos os jogos posteriores da franquia. Estou falando de coisas como as bombas extras, ou aquele foguinho que aumenta a potência das bombas. Além dos patins, que aumentam a velocidade. O detonador remoto. As habilidades de atravessar paredes, bombas, as próprias explosões, e vários outros poderes que complexificavam o jogo, e tornavam o personagem personagem mais poderoso à medida que as fases ficavam mais difíceis e a progressão dessas fases trazia um outro elemento novo dessa vez Bakudan tocou o digo quer dizer Bomberman não era mais para acumular pontos, o jogo tinha um enredo inspirado no Pinóquio. Ai, senhor, você tá de brincadeira, no Pinóquio? Sim, no Pinóquio. Assim como o boneco de madeira das histórias desejava se tornar um menino de verdade, a ideia principal era que Bomberman fosse um robô que queria se tornar um humano. O manual da versão americana dizia que o nosso personagem era um robô utilizado para a produção de bombas, que vivia escravizado numa Subterrânea. Um dia ouvi um rumor que dizia que, se chegasse à superfície, um robô poderia se tornar humano. Assim ele partiria em busca desse objetivo, resultando na aventura que jogamos. No total o jogo tinha 50 fases e um sistema de password. O que torna meio difícil de acreditar que ele tenha sido inteiramente programado em apenas 72 horas. Mas é isso que a lenda diz, né? E ao fim do game, o jogador seria recompensado com o fim da história veríamos nosso personagem realmente se tornando humano um texto na tela nos informaria nosso sucesso em ajudá-lo nessa tarefa, e na versão americana nos dizia que talvez pudéssemos reconhecer aquele humano de um outro jogo da Hudson Soft, a versão japonesa era mais explícita, deixava claro que se tratava do personagem principal de Lode Runner. Nakamoto havia ligado a história dos dois games, já dá pra gente perceber que o jogo ia muito além de um porte de bacudão o tocou, mas outros elementos ainda diferenciavam ainda mais o Bomberman de NES e ao mesmo tempo se tornavam base para o que viria a seguir na franquia sobretudo na trilha sonora a preocupação da Hudson em designar um profissional para uma nova trilha nesse jogo, evidenciava a nova estratégia de priorizar a qualidade de cada projeto e a profissional em questão foi a compositora um Tikuma. a trilha que ela compôs, conferiu tanta identidade ao jogo que continuou acompanhando a franquia, se tornando outro de seus aspectos mais icônicos. Com todos esses elementos juntos, Bomberman chegava à biblioteca do Famicom em 19 de dezembro de 1985, e o seu legado é óbvio, ainda que não tenha sido o primeiro Bomberman, esse jogo pela sua qualidade, se valeu da popularidade do Famicom no Japão e do NES no ocidente, para conseguir um grande sucesso e garantir a produção de vários outros jogos, tornando Bomberman uma franquia cujas bases ele traz em si. Mas resta aquela pergunta que a gente fez lá atrás, porque ao comparar Bomberman com outra das franquias notamos que ele não parece ser percebido como tão grandioso quanto elas seria mesmo a maior das pequenas franquias ou quem sabe a menor das grandes franquias a verdade é que bomberman é um ótimo jogo que deu origem a uma franquia marcante e divertidíssima a impressão que temos ao compará-la com franquias como mario sonic crash ou mesmo mega man se deve também a fatores externos bomberman surgiu de uma soft house pequena Comparado com a Nintendo ou Sega E o número de mascotes aspirantes a tal Já era grande quando ele surgiu O primeiro Bomberman do Nintendinho Cujo desenvolvimento acabamos de investigar Surgiu num console que já tinha o Mario Produzido pela própria Nintendo E que não só definia o gênero plataforma Como gerava um mascote bastante popular E além do bigodudo o console contava ainda com o Link De The Legend of Zelda Mega Man e vários outros Assim não havia muito espaço e investimento na imagem de um personagem que apesar de carismático Chegava nesse cenário vindo de uma companhia do tamanho da Hudson Soft Outro fator a se notar é que os jogos posteriores Não trazem nada desse enredo inspirado em Pinóquio e ligado a Lode runner. Na verdade a franquia Bomberman meio que não tem o um cânone oficial Ao contrário de Mega Man, Zelda e tantos outros Assim, Bomberman foi capaz de sustentar uma franquia, com dezenas de jogos que se estendem até os dias de hoje. E na verdade, ao invés de fazer a franquia e seus jogos parecerem menores, talvez nos mostre como apesar do cenário adverso, Bomberman foi e é tão bom que conseguiu conquistar o seu lugar. E hoje conhecemos o início dessa história, investigando juntos o desenvolvimento do primeiro Bomberman. Bomberman é aquele tipo de jogo que se você joga sozinho é muito legal e sempre vai ser viciante. Mas jogar com os amigos é pura diversão. Eu me lembro de ter comprado um cartucho piratinha de Super Nintendo na galeria Pajé ou no mundo oriental. Ou em qualquer outra galeria lá da região da 25 de Março. E era esse jogo aqui. Bomberman 2. Essa aqui é a versão de Super Famicom. E a versão que eu peguei era de Super Nintendo. Mas o cartucho era nesse formato aqui. E eu me lembro bem que nos finais de semana. Quando meus amigos iam em casa. E a gente já estava enjoado de jogar outros jogos. A gente sempre escolhia esse game. E era impossível de enjoar. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Bomberman?